Boa tarde, Maringá! Hoje, 2 de novembro, abertura da FLIM 2022. A FLIM já começou logo pela manhã com várias atividades com os escritores da cidade de Maringá. Como você pode ver, o Centro de Ação Cultural está recheado com as caras de grandes autores da literatura brasileira. E aqui do outro lado nós temos também o Circo Literário é um verdadeiro corredor da Festa Literária Internacional de Maringá, que começou hoje, dia 2 de novembro, e segue até o dia 6 de novembro, com uma rica programação literária para jovens, adolescentes, crianças e também para o público adulto. Vamos dar uma olhadinha como que eles fizeram aqui. o espaço do circo Literário, que está aqui na Praça da Prefeitura, e é onde vai acontecer vários bate-papos, várias apresentações de livros, mas hoje, logo mais, eu convido você que está em casa, às 19 horas acontece a abertura oficial da Festa Literária Internacional de Maringá, edição 2022. Isso às 19 horas. Aí, às 19h30, acontece o bate-papo, o poder da palavra na busca do encontro e reencontrar nossos direitos. A escritora que participa é Daniela Arbex, com mediação do secretário de Cultura, Victor Simeão. Então, você é convidado logo mais às 7h30 e, e às 9 horas da noite tem o show da Viviane Fox, o show intitulado Mulheres em Chico. Venha para a Festa Literária Internacional de Maringá 2022! Maringá ao vivo da Flin 2022. A abertura oficial foi um sucesso com a apresentação e bate-papo da escritora Daniela Arbex. E eu estou aqui em companhia do vereador e vice-presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, Mário Verri. Como que você viu a reabertura da Flin depois de dois anos, né? Sem esse encontro tão gostoso da Festa da Literatura de Maringá. Olha, maravilhoso, né? Nós estamos precisando disso. Na verdade, nós estamos precisando da cultura, certo? Vivemos um momento tão difícil, apertado, onde você fica discutindo o que é melhor, o um livro ou uma arma, e você vê uma jornalista como a Danielle trazer a sua obra, principalmente mostrando dentro de, de tragédias brasileiras o que ela escreve, é maravilhoso. A sua cultura e principalmente esse ar gostoso de pessoas que querem aprender, que querem discutir, que querem coisas novas para Maringá e para o Paraná e para o Brasil. Olha, a sala cheia, uma qualidade do público, a qualidade do debate, né? a qualidade da, da, da FLIM. E é isso que nós precisamos fazer. O poder público tem a obrigação de, entre os investimentos a ser feito, parte dele ir para a cultura. Muitos governos não investem em cultura e é necessário, a população tem que ter saúde, tem que ter educação, esporte, cultura, sem dúvida uma. E nós aumentamos, como eu disse na abertura, é, para fazer a política pública, você tem que colocar recursos no orçamento. Não há forma de você fazer uma política pública acontecer sem recursos no orçamento. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos colocando e os resultados estão acontecendo, as pessoas estão vendo e vamos continuar apoiando. A Flim continua e o professor Edson Escabora não podia deixar de prestigiar essa abertura. Que noite interessante, né, Escabora? Com certeza, a gente começou agora com uma palestra maravilhosa da Dani Arbeck, né? uma jornalista, escritora, que conta a história que a gente não gostaria que essa história acontecesse, né? É uma... Enfim, são memórias muito trágicas que aconteceu aqui no Brasil. Nós também tivemos o nosso holocausto, Brumadinho, a Boate Kiss, e tudo isso ela conta de uma maneira esplendorosa, né? Quer dizer, esplendorosa. Até é até meio ruim falar um isso, né? modo leve de contar essas Exatamente tragédias. isso é. De uma maneira mais até lúdica, né? Enfim, e agora a música, né? Quem é que não gosta de música, né? Quem canta seus bales espanta. E é isso, é muito significativo, né, Edson? Que a gente hoje estejamos aqui juntos celebrando o retorno da Flim presencial, um reencontro. Por isso que ela leva esse nome, né? Num momento delicado, né, em que um país vê ainda uma parte da população que que não se abre, que cria bloqueios, mas estamos voltando né, à normalidade e esse é um sinal também, né? A Flynn também manda esse sinal né, para a população. Com certeza foram dois anos sem Flynn, né? Quer dizer, sem Flynn presencial, né? É, o mundo inteiro sofreu muito e estamos retornando à normalidade nessa questão. E agora, na, na questão de eleições, eu acho que é hora da gente recolher as armas... Não as bandeiras, mas recolher as armas. Aqueles que perderam, daqui a quatro anos, tem novas eleições. Essa é a beleza da democracia. Né? É, de quatro em quatro anos, tem novas eleições. Não gostou, tira. Se gostou, mantém. Enfim, é isso. A gente, é, a, às vezes parece que a população não está madura ainda. né? Mas eu acho que daqui um tempinho, uma semana, como você mesmo falou, né? a coisa abaixa a poeira as pessoas vão entender que esse é o processo né, e tem que ser assim, aceitar a derrota, né, comemorar também a vitória, obviamente, mas é, é, é aquela história, é hora de recolher as nossas armas, não as nossas bandeiras né, e viva a democracia. Boa noite, Maringá, o portal de notícias e web TV, o Fato Maringá, fala ao vivo aqui do Centro Comunitário onde está acontecendo a Festa Literária Internacional 2022. Esta festa que é muito importante para todos nós maringaenses, porque é um momento de reencontro. Você se lembra, a última vez que nós estivemos juntos nesta Festa Literária foi em 2019, de lá para cá. A festa aconteceu um pouco online e foi bastante difícil, bastante duro pra gente, né? Que perdeu essa oportunidade e agora hoje começamos aqui com um encontro bastante importante com a jornalista e escritora Daniela Arbex, que vem até Maringá para prestigiar a cidade, essa nossa, essa nossa festa logo na, na abertura e a gente é, acompanhou, né, você falando é, sobre esse seu livro é, arrastados e ficamos bastante impressionados, né, com a sua retórica, é, porque até mesmo seu filho acabou entendendo, né, que a Vale sabia, né, a Vale sabia de que teríamos uma tragédia iminente e justamente porque ela sabia é que se trata de um crime e não de um desastre ambiental. Eu gostaria de começar perguntando para você é, justamente sobre essa questão do nome né, que deu origem e que acaba entrando num detalhe bastante... Sórdido, mas como você mesmo disse, né, é importante contar essas tragédias para apontar onde é que estão os erros, sobretudo né, da administração pública no confronto dos privados que não podem fazer aquilo que querem em relação às pessoas e ao ambiente. Então, Arrastados, Ele, é, o nome do livro surgiu quando eu comecei a, a fazer as entrevistas no IML de Belo Horizonte e descobri que os legistas, desde a primeira chegada dos primeiros corpos retirados da mancha de lama, que os, os legistas é, entenderam que ninguém poderia ser reconhecido mais pela cor da pele, porque em função desse arrastamento a pele sofreu um abrasão e a camada superficial da pele que dá coloração aos corpos pretos e brancos, ela desapareceu e o subcutâneo que é branco ficou exposto. Então achei muito simbólico numa sociedade com tanto racismo estrutural perceber que essas pessoas ficaram iguais na morte. Pois é, né, Daniel? E justamente né, nesse momento em que a gente fala... né Política, estamos saindo né, de um momento de, de transição né? E essa nossa festa aqui celebra né, a, a liberdade E a gente sabe né, que foi até difícil até para você chegar aqui né, por, Com tantos bloqueios, com, por tantas coisas Gostaria que né, você tenha uma fila de gente ali esperando por você Para assinar é, os seus livros Gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para o brasileiro brasileiro compreender né, o que é importante realmente né, na coesão social então, eu acho que o trabalho que eu faço, que é a literatura, ela é um reencontro com a nossa humanidade. Tá aqui hoje, é um ato de resistência. A Flynn é um grande exemplo para o Brasil de que a cultura transforma o homem. E, como gente, e quando a gente tem pessoas informadas, a gente consegue mudar o país. Então, eu acho que é um exemplo a ser copiado por outros estados. Tá. Rapidinho, só para encerrar, nós dissemos aqui abrindo justamente que a Vale sabia, mas a população nós não saberíamos jamais se não fossem trabalhos como o seu. Muito obrigada, fico muito feliz de poder contribuir com a potência da palavra para conscientizar as pessoas e para nos fazer exercitar a nossa empatia e olhar para o outro de forma diferente. Eu acho que a gente precisa aprender a cuidar um do outro. E a literatura tem um papel importante nessa conscientização. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, obrigada pela presença, pelo carinho, por esse calor nesse dia friozinho. É, esse é o show Mulheres no Chico que a gente compilou algumas canções de Chico Buarque em que ele compôs no lírico feminino. Algumas foram gravadas por vozes femininas, outras não. É... Foi o resultado de um processo, de um estudo e também de uma admiração minha é, ao ouvir, admirar esse grande compositor, esse grande artista brasileiro, que ele tem essa curiosidade muito interessante. Quantas e quantas canções que ele tem com o lírico feminino, né? Uh, muito legal estar aqui na Flin com esse tema tão legal, reencontros isso porque esse show já foi realizado há um ou dois anos atrás não me recordo agora exatamente mas foi online, então a gente não tinha assim, esse, esse calor do público junto conosco então aqui é um reencontro desse nosso show com vocês Seguir viagem quando a noite vem. Se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. Hoje é 2 de novembro. 2 de novembro, um pouco atípico para Maringá, faz frio, mas começou aqui na cidade também a FLIN 2022, que é a Festa Literária Internacional de Maringá. Nós, da redação do Fato, acabamos de participar aqui de uma apresentação de um livro de poesia. Olha só, Cianureto, de Isabela Cunha, que está aqui do meu lado. A gente participou dessa apresentação, a gente viu que o livro fala de mulheres, fala de religião, fala de mulheres negras, é um pouco uma autobiografia, Isabela. Pois é, pois é, a gente fica um pouco receoso, né, de se lançar, de se, de apresentar o livro como um retrato nosso. Eu acho que ele mais do que uma autobiografia, algo nesse sentido, né? Ele é uma escrita de autoria, como não poderia deixar de ser, mas também tem esse ponto de vista, né? Um livro que eu escrevo não poderia deixar de carregar o meu ponto de vista sobre o que eu vejo, o que eu vivo, né? Então, acho que eu resumiria assim. Claro que é um, um livro de autoescrita, né? uma escrita de si ao mesmo tempo, né? É, mas também carrega esse ponto de vista, não falo só de mim, né? também falo de mim, como não poderia deixar de ser, é, mas um, falo daquilo que eu vejo. Então, e o livro nasce de um projeto muito interessante que vem se é, acontecendo em todo o Brasil, mas aqui no Paraná muito forte, que são os editais que as prefeituras realizam, né? você é de Londrina, como foi participar desse edital e publicar o seu primeiro livro? foi maravilhoso assim eu acho que o a gente precisa louvar iniciativas como essa né eu acho que o poder público precisa é, em todas as cidades né garantir à sua população a possibilidade de fruir de criar processos culturais e artísticos né então para mim é uma honra uma alegria e o Cianureto tem essa esse papel assim né significa para mim por meio desse financiamento público, poder sair é, do ambiente privado, poder é, me autorizar a falar de mim mesma como escritora, como uma mulher que escreve. Poesia né e prosa é o seu caminho aqui nesse livro. Isso, escrevo poesia, prosa poética, é, de tudo um pouquinho, né, mas sempre nesse campo do poético. E para quem está começando né, e tem essa vontade de publicar um livro, qual seria a sua mensagem, Isabel? Acho que o principal é acreditar naquilo que faz. né? É, eu diria que, para mim, foi muito importante encontrar pares, encontrar outras mulheres que escrevem né, e que encorajam mulheres a escrever. Para mim isso foi fundamental. O livro tem participação de outras duas mulheres né, na revisão, no pós-fácil. É, e aí, a partir desses encontros, eu tomo coragem de reconhecer o valor que existe naquilo que eu faço. É, acho que o, a recomendação é essa, assim, continuar escrevendo, não parar de escrever e acreditar em si. Acho que esse é o principal. Então, e hoje você participa aqui da Flim, né? Qual foi o seu feedback que você teve nessa apresentação? Foi muito legal, assim. Eu não sabia muito o que esperar por estar vindo de fora, né? Pude encontrar alguns amigos aqui, pude encontrar vocês, é, reunir as pessoas, né? Para mim foi muito bacana, é muito bom sempre poder falar do livro da gente, né? É, então, é isso aí, um pouquinho do livro da Isabela Cunha, Cianureto, quem quiser, tem rede social, onde encontrar a sua obra. Pode procurar é, o que a Isa faria, esse é o meu Instagram, só me procurar a Isabela Cunha, né, também nas redes sociais e a gente consegue articular a chegada do livro para todo mundo. Essa foi só o começo do que está acontecendo aqui na FLIM 2022, tem uma programação riquíssima de apresentação de livros, oficina, palestras, é, música, muita coisa legal. Você está em casa, vem para a que está no centro da cidade, com Isabela Cunha Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Obrigada. Muito obrigada, obrigada a ela. E exaustos Gostas Quando a noite vem Sois de manha, põe sereias e serpentes Que te rapisca o corpo